Olá, tudo bem com você? Eu sou a Luciene e quero te apresentar a Arbovitae. Resolvemos criar um canal de vídeos para que você conheça um pouco mais sobre o nosso trabalho. Queremos esclarecer dúvidas sobre o que é farmácia de manipulação, para que serve, qual a diferença entre uma medicação manipulada e uma industrializada, entre outros. Então é isso. Não deixe de se inscrever, curtir e comentar, pois suas dúvidas podem se tornar um novo vídeo. Um beijo, até mais!